Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Hoje nós estamos no dia 23 de março de 2021 e vamos dando continuidade à nossa campanha aqui da nova série aqui no canal de Cyberpunk 2077. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir a página, de compartilhar com os amiguinhos, ativar as notificações. Isso é muito importante porque você fica sabendo aqui tudo o que vai acontecer no canal, beleza, e vambora jogar esse game Porque o game tá interessante Este Gantt, a única coisa que estraga É o gráfico Mas vambora jogar Bora lá Já fiz aqui uma melhoria Aqui no, no meu personagem Tá E agora a gente tem que sair fora Ah, lembrando vocês Que eu estou jogando na versão Do Xbox One o Xbox original, tá? Não é o Xbox One X ou Series S ou X, ok? Vamos ver essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Olha o estado da craquenta. Vamos ver. Eu tento e tento. É, filhona, é só você parar de dar pipada você consegue... Oxê. Olha a porqueira que é o lugar, cara. Olha um molequinho aqui, ó, brincando aqui, ó Com uma pistolinha laser aqui, ó Parece que seu chakra cardíaco não tá lá essas coisas, querido Eu posso liberar ele Mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa E vermelho, tudo que for é, escute, é, Falei com o Dex enquanto você tava no consultório Ele tá no carro Esperando você. Usted... Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers Tá, vou tentar conversar numa boa e, mano. Mas você não é um mestre das suas memórias. Seus olhos não te pertencem. Ou melhor, não só a você. E, escuta: Tô com um caso delicado, por isso você que te liguei. Que o número de ataques psicopatas nessa cidade um está aumentando. Isso não de deve ser novidade para você, mas importa para mim. Por alguns motivos. Runares. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento Sei E eu sei exatamente o que parece Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas Do que numa bala na cabeça Se eu receber alguma dica de um possível ataque Vou te dar uma ligada Talvez dê para você investigar antes da Max tac aparecer Mas não esquece Não é para executar ninguém Tenta incapacitar o agressor Que eu mando alguém para buscar Espero ter sido bem clara Hum e... Existem várias formas de incapacitar os inimigos sem matá-los Abates não letais, hacks rápidos não letais, armas não letais Granadas PM e alguns aparatos de combate Modificações de armas que alteram o dano para não letal Se um determinado aparato de combate arma ou hack rápido causar dano letal Isso estará escrito em sua descrição Ok, entendi, então não é para matar Não sei como vou fazer isso, né? rastrear serviço é pra falar com esse mano aqui? encontre incapacite ou cyber não sei o que acho que é pra falar com esse cara aqui, mano qual é? tá tudo de boa? Como é que faz isso? RB, mandado policial emitido. Sai com que? Ué, não, não, não, não entendi, mano. Muito confuso, cara. Muita coisa na tela, mano. Você não consegue entender as coisas direito também. Vamos lá de novo. Esperar daquela carregada básica, é claro, como sempre. E... Esperar. Parecendo desgun. Gun. Guns, né? Tá, vou tentar conversar numa boa. Primeira regra. Você acredita que que venderam seus mecânicos Acho que não era esse cara aí, não, mano. Acho que era esse. Encontre com o Dex. Vê, escuta. Tô com um caso delicado, por isso que. O número de ataques ciber psicopatas nessa cidade está aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim. Por alguns motivos.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 Ah, psico-kill-quest, astreia-serviço. Não, eu vou falar com Não vou fazer isso agora, não. Ih, mano, vou falar com esse mano aí. de em carne e osso. Mais carne que osso. <risos> Vamos nessa. Se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Tu prefere viver na paz que nem um ser ninguém e morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos três Você tá me testando? Não, é que eu gosto muito de falar disso. De quê? Charadas? Não, seu velho. De ontologia. Se liga. tô de olho num trabalho, um troço grande. Nada de ficar assombrando o rapineiro minha boca. Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um protótipo, um biochip, na verdade. O trabalho é roubar ele. Simples assim. Mano, olha que gráfico hum, zoado isso, cara. Alguma hum, Parece jogo alfa, tá ligado? Mas não tem problema, né? Não, tranquilo. É só uma sentença de morte. É território da Arasaka em Night City. Ninguém mexe com eles lá. Se eu ver, quem não arrisca não petisca. Regra número um da Afterlife. Além disso, eu não sou um cabeça de lata. Não vai sobrar nenhum rastro pra eles seguirem, porque a gente vai agir na encolha. A gente tá se entendendo? Você que pensou nisso, tem um plano? Duas coisas. Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá apelhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. Que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca um caco Ixi, ó, Tem uma historinha clássica pra você Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias Invadiu um comboio da milité que fugiu com a parada Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida o comboio tava carregando Cabeça Chata, um robozinho de combate, e eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip dar a saca. Isso aí com certeza não vai acabar num Felizes para Sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada estava certa até três dias atrás, quando o um amigo e o um parceiro dele, o um tal de Simon Randall, vulgo Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente, e eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Minitech passou a se interessar pelo comboio. Quem é a Amanda Chuva? Agente Corp Assuntos Internos Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela. O dela tá na reta por causa disso, então ela deve estar tá ficando desesperada. Pensa bem como usar isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que tava procurando informações. Tá. Que mais? Uns parceiros meus de Pacífica chegaram em mim. Falaram para eu parar de procurar e fim de papo. <risos> Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. T-Bug não curte gente. E o Jack, isso é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. Já consegui tudo que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Hum, música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a senhorita Parker no Bar da Lizzie. Mas o cabeça chata é teu. A bota do cara da cipa. Mais uma coisinha, seu se ver? Boi na sombra ou o dedo no cu e gritaria? Hein? Até a próxima. Caraca, não entendi nada. a execução de o recompensará com credibilidade. Desenvolva a credibilidade para ganhar fama no submundo Night City. O que lhe abrirá novas oportunidades. Beleza, é nóis, tamo junto. Primeira regra da Afterlife: Viagem rápida. Seu percurso na City é possível. Des... Jack Zera, falei com Dex. Que é, É, que onda. é gorda dos grandes em todos vocês. Querendo saber se a gente aguenta o tranco. Eu acho que ele meteu a gente entre a Maelstrom e a Militec. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é Maelstrom robô. Depois, o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. Ah, fiquei sabendo. Royce contra o Brick. Doelo de Titãs. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Dê os detalhes de uma agente da Militec, mas... não sei como que ela vai ajudar. Oh, maravilha. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o quê? Passeia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele está fazendo E qual vai ser? Maelström ou Parker? Quem vai primeiro? Eu voto por batermos na porta da Maelström Bom, derrubarmos né? Órale! Nesse caso, o senhor foi a colar no All Foods A dar uma farejada Hasta luego Encontre-se com o Jack é... Trabalho, primeira regra né? Toma, ter que andando até lá mano. Ligue para a gente, como é que liga? É, telefone. Se eu ver que é que os Edinhos já mandaram as mãos é, entre mim e os parceiros estimados da Milestone. Milestrom. Uma soma redonda de 10 mil alguma coisa. Precisamos então. Ok, valeu pela informação. É, ligue para a gente no e tech. Cara, como que liga? Ai! Ah. Como que liga, mano? Mano, você é louco, longe pra caramba. Mano, como é que chama o um carro? Olha, olha o estado do carro velho. Sai kind cara of. Como que sai do carro, mano? Meu Deus, passar, é vago. Vamos dar rádio aqui, né? Cara, como que sai do carro, pelo amor de Deus, velho! Olá Night City, obrigado pela audiência Vamos às notícias locais As autoridades marcaram Para amanhã a esperada execução Nossa, que que eu f... f... Mano, que vale, bosta o que é tênis para nós? Então o Dex já pagou O robô dos corpos para os maestrons Mas duvido que os malandros vão passar pra frente Ele pagou dentado? Ih, cara Bueno, sei lá Bora pegar esse lance, já tem um plano? A vai comprar uma parada? Duvido muito que vai ser de boa São os caras da Maelstrom O mundo das gangues não é complicado Só os fuertes sobrevivem E não fode Acaba fodido Então Vamos pro covil do leão? Vamos atrás desses putos Well, Bom, vamos bater na porta deles, e ver se eles atendem. Oxi. Deio esses borgas de merda. Tinha ser eles. Não é só mais uma gangue. Olha os valentinos, por exemplo. Eles seguem Deus e a Santa Madre. Valorizam a Roma. A gente sabe o que eles querem. como eles conseguem de o que imputece eles. Maestro, a gente nunca sabe. Vamos, mostra que a gente está aqui. Ah, te conheço, não. Quero falar com o Royce. O Dex mandou a gente. Na sala principal, nós estávamos esperando. verde, O que são essas coisas, cara? Sim, é, os caras estão preparados por demais Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papa antes Equipamento do carregamento roubado ele tá afilando aquele ele na carne. Tá esperto no refe deles, o Royce? O Dex deu o papo. Falou que o maluco é especial. Muitas minas, parce. No meio da cidade. Tá rolando uma guerra ou algo assim? Não tô curtindo esse rolê, Jack. Bueno, esses caras são um pouco piores que malos. Mais minas? sério? Calma-te. Estão tentando assustar a gente. Vamos, nosso. Relaxa-me. Lembra que a gente está na área deles. O que tu quer? Tem um robô contigo. Modelo MT-0D12. Chamam de cabeça chata. Coé, e tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada, tu fala é comigo. Dum-dum, parça. -dum, Agora pro sofá, senta. Ah, caralho! Me obriga. Então é pra já. Senta a raba, se não larga o aço da fuça. Jack. Senta aí. Avisei que ia dar Lieta, Peró. Esse foi a da Lataça. Massa então. Aí, bora relaxar um cadim. Dá uma bola! Valeu, tô de boa. Princesinha. Mua. Tá aí. O cabeça chata. Modelo MT-0D12. Mostra. Se é o que tu quer. Tô tuto nada essa parada. Blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica, imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. Os atuadores são protótipo, feito de liga de Titânio, vanádio e Kevlar. E saca só! Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto... Uhum. Cuidado pra não gofar. Então, diz aí. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o break. Tá tudo acertado. Já tá com o break, ó. Eita, Tá vendo algum break por acaso, porra? Hein? Tá sub... Pega leve. Né? Tu quer mesmo que o banque essa parada duas vezes, né? E quem caralho tu acha que é pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes, o que eu falei pra tu pagar duas vezes. Beleza, tu quero cabeça chata, então já pode ir passando o zedinho. Já que tu recebeu os zedinhos, tu podia bem dar um desconto pra gente. Descontão, aliás. Desconto de cu é rola. Tu nem falou o que te mandou. Pra quem tu tá trabalhando é pro Texter deixou. Texter deixou! O gordo escroto me arrombou na barra metade da Pacífica. <risos> então tu vai considerar a minha oferta? Vocês tão fudido! Ai caraca, eu selecionei a opção lá, mano. Não entendi Caramba É nóis, né? de novo. É, não é a unidade de controle dedicada. Eu não entendi isso aqui, mano. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana, então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Tá com ah! Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Ei! Eu te fiz uma pergunta! Brick que se foda. Bora fechar outro acordo. Ah, aí sim! Ouro massa! Beleza! Tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando, Zetinho! tu recebeu os adinhos, tu podia bem dar um desconto pra gente. Descontão, aliás. Desconto de cu é rola. Tu nem falou quem te mandou Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter deixou Dexter de Show! O bordo escroto que roubou na barra metade da pacífica <risos> <Você> <risos> foda, E morria! Mandou. Então tu vai considerar a minha oferta? Pa! Ei, que tem, xingados! Cheguei uma ratazana! Ah! Tá De arma, cara. o É a linha de produção. Achei que tu se amarrava carne. outro caminho. É isso, mano? Né? Onde que vai aqui? Oxi. Tô morrendo, cara. Como é que faz... Que luz é essa, cara? Eu não tô entendendo nada Super aquecendo Como assim? Do que, que ele tá falando, cara? Tendo, mano. Nossa, não tô entendendo nada, velho. Caraca, que bagunça do caramba, mano. Vamos lá de novo 40 minutos de load. Cara. Que merda é essa? Super aquecer Eu não tô entendendo isso, cara Ah, tá pegando fogo essa bosta aqui Caralho, ah, agora eu entendi Ah, isso é para aquecer de novo Ah, mano, eu não tô entendendo, cara. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Não tô entendendo, velho. Cara, que que tá acontecendo, velho? Cara, que... Mano, que merda. Não tô entendendo nada, velho. Por que, que o cara tá ficando desse jeito, cara? Olha aí, ó. Cara, eu não tô entendendo, velho. Nossa, eu não tô entendendo nada. Nada... Literalmente nada. O cara tá morrendo sozinho, cara. O cara fica super aquecendo. Não é possível. Não é possível. Nossa, tá caindo tudo agora aqui. Olha o controle caindo, É, tudo caixa. Ah! Vamos lá. Mano, eu vou ficar parado. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha lá. Que é uma trilha hostil ah, tá, tá, tá, como que troca de arma, cara? Ah, super aquecer, mano Por que que tá fazendo isso? Mano, não tô... Bom, vamos lá de novo, né? Ah, tá aqui, ó. Ha. Ai, mano. Meu Deus, quanta propaganda. Vou dar uma pausa aqui pra entender isso, porque não tem sentido nenhum, cara. Meu Deus, o que, que é isso, cara? nossa não dá para entender nada mano vamos ver aqui ela? Não, filhão, larga esse corpo aí, meu truta. Caramba! Saco, caramba, cara! O cara pistola, cara. Quer dizer, não quero metralhadora, cara, metralhadora. Tá aqui na minha mão, né? É só procurar o que vocês acham, cabrones! Serviço, cara, esse Caraca, mano, tudo de novo, velho. Mano, que bagunça, que zona é o jogo. Mais uma tentativa, né? Bora lá. Não nunca. Render-se jamais. Retroceder-se nunca, render-se jamais, né? Para você esconder. Cara, como ele trocou de arma? Porto, quem? Can... Ai, meu Deus do céu. Recordava vocês com terem câmera na área. Oi, não rexingados, vocês estão esperando? Ah, como assim, cara? Cut off! Olha isso, o cara tá exorcizado, cara De novo, mano. Depois Detonador, armado. assim, cara. Sai fora, mano. Não consigo jogar o bagulho, cara. Caraca, não acredito Mano, matei ninguém também Foi pulando os caras, mano Que absurdo, cara Não entendi nada Não sei como o cara ficasse se aquecendo, mano Caramba, que difícil, mano não dá pra negar. Sempre. Cara, morri demais aqui, mano. Pode escrever. É, vamos lá, né? Vamos sair fora aí, não sei pra onde vai. Ah, como essa cidade? Uma cidade cheia de oportunidade e ódio fraternal. Cadê meu carro que tava aqui, mano? sabendo como usarlos, há pra fazer qualquer merda. Ou tu leva uma bala, perdida ou não. Isso for assim, você acaba no estouro e as ruas vão falar. Vão lembrar. É só vitória. E agora, Jack? E agora? Agora eu volto, acho a Misty e a gente faz alguma coisa pra me animar de novo. Quase rodamos bonito lá atrás. Não tinha pra onde correr. São os ossos do ofício, Jack. Consegui me safar da Santa Moente mais uma vez. Hora de comemorar. Mesmo podendo fazer isso o tempo todo. Não esqueça de avisar o Dex que descolamos o brinquedo. Como é que chama o carro, mano? Adiós. Oh, filho, não era pra fazer isso, meu truta. Chamada pro Dex. Comanda aí, se Via. Bom, vamos falar com o cara, né? Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? E aquela sacada da Militech? Tá, é o óbvio quê? que rolou treta. Morri pra caramba, o filhão. O estava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Fiz tudo sem a Militech do meu lado. Eu não quis arriscar. Então como é que tu fez o cerco do Royce e te passar a cabeça chata? Da única forma que eu sei que funciona, na base da porrada. Tu é o um cara mesmo, hein, se eu ver. E o encontro com a Evelyn Parker? Tá na minha lista de afazeres. Tá. Nessa reunião é a sua única chance de colocar as mãos no chico. A Parker vai esperar você no Bar da Lise. Boa sorte. Trabalho concluído. É, uma chamada pro Dex. é. Chamei, tá. Volte para o Bar da Lise. É, vou voltar, só que não vou voltar hoje, cara. Porque, mano, passei... Primeiro, porque, meu, eu morri pra caramba, cara. Porque, meu, o jogo tá muito confuso. Os comandos são confusos, não entendi, hein? Agora que eu aprendi a trocar de arma, primeiro virar o grande choque da realidade. Ele levanta o futuro do mundo. Tá. E aí descobri que ele é escaneado, cara. Ele tava morrendo sozinho, tá ligado? Eu falei, meu, o que tá acontecendo com o cara? Aí ele é escaneado, tem que matar os caras que estão tá escaneando ele. O negócio é louco. Beleza? Bom, turma, vou encerrando por aqui. Amanhã teremos mais de Cyberpunk 2077. Lembrando que a versão do Xbox One, o gráfico tá uma bosta. Já falo pra vocês, tá uma merda o gráfico. Mas o jogo tá gostoso de jogar, um jogo interessante. Agora é suportar o gráfico, porque desanima, viu? Que gráfico lixo. Mas a gente tá aí, vamos jogar até o final, beleza? Forte abraço, bom descanso a todos vocês. Valeu e fui. Valeu, galera. Obrigado.